Olá turminha, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu sou a professora Yasmin Evelyn e a nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver texto informativo, vamos ver o grau do substantivo e palavras com an, em, in, on e um. Vamos lá? Preparados? Bom, vamos conversar com o texto informativo. Bichos que nos rodeiam. Quando falamos em animais, pensamos logo naqueles que estão perto de nós, os animais domésticos e os nossos bichinhos de estimação. Muitas vezes não nos lembramos das milhares de espécies de aves, mamíferos, anfíbios, répteis, peixes e insetos. Elas vivem nas florestas, nos rios, nos oceanos, nos jardins de casa, em todo lugar. Nossa fauna silvestre. A nossa fauna, rica em espécies, é formada pelos animais brasileiros, nativos e migratórios, aquáticos e terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo biológico ocorrendo naturalmente dentro dos limites do território brasileiro. Bom, nativos, em, num caso, aqui, daquele lugar. Migratórios que vêm de outro lugar. E o ciclo biológico o que é? É aquele ciclo do, do nascimento até a morte. Esse é o texto informativo da Marli Mitsunaga. Agora vou apresentar para vocês as informações sobre alguns animais. Vamos conhecer um pouco cada um deles, animais silvestres. O lobo guará. É chamado guará porque em tupi-guarani, que é a língua dos indígenas, guará significa vermelho. Tem o corpo todo dourado, as patas e os pelos da nuca pretos, a cauda e um pouco do rosto brancos. Mede cerca de 1,3 metros, de comprimento e 70 centímetros de altura. É a maior espécie de cão selvagem da América do Sul. É encontrado desde o sul da Amazônia até o Uruguai. Apenas late como um cachorro comum. Interessante, né? O lobo-guará. Apesar de parecer um cachorro, latir como um cachorro, é um animal silvestre, não doméstico. O mico leão dourado. Morador da Mata Atlântica, tornou-se símbolo da fauna brasileira. Tem uma pelagem sedosa e brilhante, de cor alaranjada e uma juba em torno da cabeça, como o leão, o que também deu origem ao seu nome popular, que é mico leão, né? Vive em grupos de seis de 6 a 14 animais e quando adulto mede cerca de 60 centímetros da cabeça até a ponta da cauda. Mais um, o tamanduá bandeira, também chamado de urso formigueiro gigante, é encontrado nas Américas Central e do Sul. O adulto pode pesar mais de 40 quilos e medir cerca de 2 metros de comprimento, esse é grande. Tem o corpo pintado com uma faixa preta com borda branca e uma cauda de pelos longos, o que deram a ele o nome de bandeira. Tem focinho e garras longos, equipamentos indispensáveis para capturar seu cardápio preferido, que são formigas e cupins. Como vocês viram, esse é um texto informativo, porque nos traz informações sobre algum assunto, o texto informativo ele tem introdução desenvolvimento e conclusão ele é completo e eles podem ser jornalísticos ou técnicos ou seja pode ser encontrado em jornais revistas internet informando sobre um assunto alguma coisa ou pode ser também técnico porque técnico de uma área específica que traz informação por exemplo na área da medicina ou outras áreas. Técnico é quando se refere a uma área específica. Agora vamos trabalhar o nosso texto. Temos aqui algumas perguntinhas. Qual é o assunto do texto que você ouviu? Você tem algum animal doméstico? Conhece alguém que tenha? Qual é o animal que essa pessoa tem? O texto informativo fala sobre quais animais silvestres. Vou dar um tempinho, um pause aí o vídeo, respondo e a gente já volta para conferir. Vamos conferir? Bom, qual é o assunto do texto? Animais silvestres brasileiros. Não foi sobre isso que a gente falou naquele texto? Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai ver se conhece alguém que tem animal doméstico e se tiver, qual é esse animal. Quais são os animais silvestres que falam no texto? Fala sobre o lobo-guará, o mico-leão-dourado e o, o tamanduá-bandeira. Certinho aí? Vamos continuar. Agora vamos trabalhar as palavras. Releia um dos títulos do texto informativo que você ouviu. A gente viu lá no texto da Marli Matsunaga o título Nossa Fauna. Olha essa palavra destacada. Fauna. Bom, procurem no dicionário o significado dessa palavra. Busque aí o um significado. E você conhece o significado das palavras abaixo? abaixo? Então, e aí? Olha... Eu trouxe aqui uma definição do que é fauna. Fauna é o conjunto de espécies animais que vivem numa determinada área, que pode ser uma floresta, um país, um ecossistema específico. Então, quando a gente fala de fauna, nós estamos falando de animais de um determinado lugar. Porque flora, estamos falando de vegetação, né? de árvore. E essas palavras aqui, você conhece? Aves, mamíferas e répteis? Conhece? Então, vamos ver aqui. Então, já que vocês agora conhecem o que é réptil, o que é ave e o que é mamífero, resolva essa atividade. Classifique os animais. Temos aqui A, cachorro, B, pomba e C, lagarto. Você vai classificar se é um réptil, uma ave ou um mamífero. Façam aí rapidinho e a gente já confere. Vamos ver? Bom, o réptil aqui é o lagarto. A ave aqui é pomba e o mamífero é o cachorro. Certinho aí? Então, vamos ver agora o grau do substantivo. Observem aqui. Aqui eu tenho um gato, no um tamanho normal. Eu tenho um gatinho, porque ele é menor do que o normal. E tenho um gatão, porque ele é maior do que o normal. Então, esse é o grau do substantivo. gato é um substantivo, a palavra é um substantivo. E ele pode ser flexionado em diminutivo ou aumentativo. O diminutivo, gatinho, porque está em tamanho menor do que o normal. E o aumentativo, gatão, porque está maior do que o normal. Bom, é muito comum que esses sufixos aqui, ó, inho e ão, se refiram a diminutivo e aumentativo. Mas nem sempre os substantivos são flexionados assim. Existem outras terminações para flexionar no diminutivo e no aumentativo. Aqui temos alguns substantivos que são flexionados no diminutivo e no aumentativo. Casa, o diminutivo é casinho e o aumentativo casarão. Esse segue o padrão do íon e doão. O sapo, sapinho, sapão também. Homem, homenzinho, homenzarrão Também Nariz, narizinho, narigão Garrafa, garrafinha, garrafão Muro, murinho, muralha Olha que diferente, muralha Então quando você ouve uma palavra assim um pouco diferente Ah, muralha Bom, por que muralha? O que quer dizer isso? Então muralha é o aumentativo de muro Como a murar, as muralhas da China Muros bem grandes Pé, pezinho, pezão Fogo, foguinho, fogaréu. Olha como fogaréu também é diferente. Chapéu, chapéuzinho, chapelão. Cão, cãozinho, canzarrão. Barca, barquinha e barcaça. Olha barcaça também como é diferente. Então vamos fazer uma atividade para ver se vocês compreenderam bem. Complete as frases com as palavras do quadro. Temos aqui mulherona, saleta, bandeirola, bocarra e burrico. Então vocês vão encaixar aqui na frase certinha. Ah, uma sala pequena é uma, uma mulher grande é uma, uma bandeira pequena é uma, uma boca grande é uma e um burro pequeno é um. Responda aí rapidinho, a gente já vai ver se vocês aprenderam mesmo. Vamos ver? Então, uma sala pequena é uma saleta, uma mulher grande é uma mulherona, uma bandeira pequena é uma... Bandeirola, veja que diferente, aquelas bandeirolas que normalmente colocam, enfeitam as cidades no mês de junho. É uma bandeirola, porque é uma bandeira pequena. Uma boca grande é uma bocarra, bem diferente, não é? Esse é aumentativo, um burro pequeno é um burrico. Agora vamos trabalhar a ortografia, então vamos ver an, en, in, on e um. um, um, um. Vamos ler o poeminha aqui. Assim que o dia amanheceu, o sol combinou com o céu, e o céu com as nuvens no ar, que combinaram com o mar. Esse é um poema de Duda Machado, O Dia Que Passou. Então, aqui temos palavras que apresentam essa ortografia. Por exemplo, assim, o em no final da palavra. Amanheceu tem ano e início na palavra, embora, se você for separar a sílaba, fique em sílabas diferentes, mas começa com ano combinou, veja, combinou e combinaram, tem aqui o ON, veja que o em, depois do M tem uma outra consoante, o consoante, que acontece? Se tem outra consoante após, só se pode usar o M, não o N, por isso aqui e aqui temos M, se fosse uma outra consoante aqui, não seria mais com M, seria com n. tipo, CONTAR e depois em ut não podemos ter um m então é contar com N. mas nesse caso temos essas essas sílabas um, em, em um, um antes de p e b porque o m vem antes de p e b outras consoantes não e vamos fazer uma atividade para vocês fixarem aí arden as sílabas e formas faladas temos aqui a sílaba boi, Tom. Batron, bochum, gopré em, babon e patin. Ordenem essas sílabas e encontre palavras com an, on, um. Vejam aí, encontre palavras que existam, tá? Vamos ver como ficou a ordenação das nossas palavras. Temos aqui tombo, ó, m antes de B. Tromba, também temos o m antes de B, ó, um. Chumbo, temos o um também antes de B. Emprego, temos o em antes de P, lembrando, antes de P e B, a gente escreve em M. Então, por isso que é possível ter essas um, um, em antes de P e B. Antes de outra consoante não dá. Bomba e tampa. Acertaram aí? Espero que sim. Conclusão, hoje nós vimos um texto informativo, Bichos que nos rodeiam, porque nos trouxe informações sobre animais silvestres. Um texto informativo ele pode ser jornalístico ou técnico. A gente pode encontrar em jornais, revistas, na internet. Ou no caso dos textos técnicos, está se referindo a uma área específica, mas está dando informações sobre algum assunto, tá? Vimos o grau do substantivo, porque o substantivo ele pode se flexionar no diminutivo e no aumentativo. Temos o grau normal, o diminutivo, que muitas vezes colocamos o sufixo inho", e o aumentativo, que muitas vezes colocamos o sufixo "-ão", mas pode variar também. E vimos a ortografia an, "-en", in, "-in", "-on", in". Ela pode aparecer no início da palavra, ao final e também no meio da palavra. Lembrando que quando está no meio da palavra... Se tem outra consoante depois, só pode ser a consoante P e B. Antes de outras consoantes, não colocamos M, tá bom? Então, toda a nossa aulinha foi tirada da coleção Eu Gosto Mais, de Língua Portuguesa, para o segundo ano da Editora IBEP. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Tchau, tchau!